Nopa? Então, já aconteceu com vocês de algum dia estarem assistindo um vídeo aqui no YouTube e pararem pra pensar do porquê isso ter se tornado um vício? Você abre o site e se depara com um vídeo interessante. Assiste ele, assiste mais vídeos, mais um se depois fecha a aba. O YouTube se tornou parte da rotina de todos. E nessa rotina, acabamos nos deparando com várias coisas estranhas. E é sobre essas coisas estranhas que eu vim falar hoje. O YouTube é uma plataforma pública de vídeos, que eu acredito eu, que foi criada para ajudar as pessoas com um anexos de vídeos e e-mails. Porque antes de fazer isso era bem complicado. Hoje, o YouTube se tornou parte da nossa vida, e precisamos dele para literalmente qualquer coisa. Tipo, você quer fazer um bolo de cenoura e não sabe como. O que você geralmente fazia? Chamava sua avó ou sua mãe e aprendia. Hoje o que você faz? Só entra no YouTube e pesquisa como fazer um bolo de cenoura. Você esqueceu como resolve uma equação e tem um teste amanhã. O que você faz? Pesquisa no YouTube como resolver uma equação. Você está sendo forçado pela chulaze a comprar miojo, mas não sabe qual é o melhor. O que você faz? Vê vídeo no YouTube aprendendo sobre miojo e procura as marcas classificadas como melhores. No entanto, tudo nesse mundo tem suas imperfeições. E isso obviamente inclui o nosso YouTube, que acaba sendo uma plataforma preenchida por uma camada de coisas que chegam a ser lamentáveis de se ver. E tudo começa com a monetização dos vídeos, que é algo que todos os criadores de conteúdo precisam tomar cuidado pra não ver aquele simbolozinho amarelo muito chato quando upam um vídeo. Algo muito comum é ver vídeos de pessoas caindo ou se ferrando, mesmo que seja algo muito leve, sendo desmonetizados. Ou até mesmo levando strike por causa disso. Mas agora, vocês sabiam que diversos vídeos envolvendo conteúdo Sexual, blog pesado e outros tipos não são desmonetizados? Pois é, eles são meio escondidinhos no YouTube. Até porque se você colocar nas palavras-chave do título, descrição ou tags os atos. Aí sim a monetização cai, mas confia que tem sim. Inclusive já mandaram no Discord uma vez. Agora eu quero focar mais na monetização dos títulos e... Você sabia que o YouTube é homofóbico? Pois é. Pra descobrir isso, eu consultei uma lista de palavras mais desmonetizáveis do YouTube e o teste de monetização LGBT. E o YouTube monetiza palavras como homofobia e uma variação da palavra homofóbico. Ele tem uma porcentagem de não monetizar homossexual, bissexual, Desmonetiza 100% vídeos contendo as palavras lésbica e gay. E na lista do teste de monetização LGBT, eles incluíram link de 100 vídeos, nos quais 33 foram desmonetizados. Mas agora, você sabia que as palavras envolvendo a heterossexualidade não são desmonetizadas? Tipo, o YouTube faz diversas campanhas e vídeos no mês de junho, querendo dizer que apoia a causa LGBT. Vamos dar um volta de confiança pro YouTube e ver palavras que também deveriam ser desmonetizadas se estão. Palavra dor, monetizada. Palavra assassino? Monetizada. Palavra arma? Monetizada. Palavra tiro de arma? Monetizada. Palavra discriminação? Monetizada. Palavra puta? Monetizada. Meus exemplos já serviram pra algo ou querem mais? Ambas as três listas que eu consultei vão estar na descrição. Então sintam-se livres. O vídeo foi esse. Se você concorda discorda ou quer criticar o que eu disse, sinta-se livre pra comentar sobre. Tchau!